Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Nobre Meus amigos, chegou o momento aqui no Meia Lua de conferirmos os momentos iniciais de Fist Forged in Shadow Torch, jogo que nós recebemos aí do estúdio Bilibili O qual eu agradeço demais, cara, por ter enviado uma aqui desse joguinho delicioso pra nós Esse game, ele tá sendo muito elogiado aí, recebendo boas notas Muitos produtores de conteúdo falando super bem Então vamos lá, cara, pra gente poder conferir esse negócio junto aqui Deixa eu só dar uma olhadinha Antes, como é que tá o um negócio aqui em termos de legendas e áudio Pelo que eu tô vendo aqui, nós só temos mesmo a língua em inglês E também tem aqui a outra língua que é o japonês E os subtítulos já estão ativos, beleza, tranquilo Pra gente poder acompanhar aqui devagarinho essa história e tal sem mais delongas pessoal, vamos lá, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever aí e ativar o sininho para notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E bora compartilhar esse vídeo aí galera, é um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no canal Então o apoio de vocês nesse momento é de extrema importância para a gente poder ter um alcance maior e trazer cada vez mais conteúdos para vocês nesse sentido Beleza? Vamos lá Começar aqui um novo save Que aqui eu não tenho nada criado ainda Vamos lá dar uma conferida na historinha aqui, cara Olha que da hora, mano Esse cenário cyberpunk, essa parada assim, sabe? Bem legal, né? A movimentação do boneco assim, cara Lembrando, pessoal, que eu tô jogando na versão do Playstation 5, tá? Ó, oh, a garota, mano, a manja das acrobacias. Com a gente vai tomando um café com leite aqui. A garota escapou dos robôzinhos, hein? Pelo que eu tenho visto, a galera comentando Esse é um jogo, assim, estilo Metroidvania Bem raizão mesmo, sabe? Troca! Eu não vou deixar esse poder cair em mãos erradas, especialmente nas suas, seu traidor. Eu não vou deixar a Legião ter o Spark, que é o poder que ela tá falando. Caraca, eita caralho, explodiu tudo, mano. O garotinho ainda sobreviveu, usou a parte de um robô ali para poder tancar a explosão. Happy birthday, Ray! have a drink Ó, feliz aniversário, Ray! Quer tomar um drink? Two bowls of longevity noodles. Ó, longevity noodles. Olha, macarrão, mano. duas tigelas de macarrão de longevidade. Uh, up, up. Ah, está chegando Algum alguma coisa, dia, ele precisa empacotar tudo. Mood. Rayton. Será que é esse que a gente controla? Deve ser, né? Uh, ele não está no clima, o cara falou. Um tempo, sabe, up, ah, tá. Ele falou que faz um tempo que ele não vê o Ray e tal. Ele conhece o Urso. É, tinkering with things. Tá. Eu tenho uma surpresa para você. Ah, tá. O MCI Radio, a última invenção do russo. Um dispositivo de rastreamento. Eu ele então é usou. deixa ah, é um dispositivo de, de rastreamento e também um rádio embutidos ali. Ah, Fur uh, tá, beleza. Celebrar o aniversário de alguém ali, pá. Basta. Desde o Big Boom. Ah, eles estão procurando desestabilizar as coisas. Quando que vai. Nossa senhora, que parece que tá tendo de? uma, uma certa pressão ali por parte de uma galera, né? Eu the <risos> Went those iron Dogs <risos> ah, tá falando negócio dele, dele ter medo e tudo. Tá, Ray, vamos lá, vamos continuar. Nos e vamos dar Oh, Ray, junte-se a nós e vamos trazer o inferno a eles. Dar a eles o um inferno. A gente precisa do nosso velho equipamento para poder enfrentar esses, esses cães de lata, de metal. Oh, oh, a gente pensa parecido. Ah, é consertando o punho dele são um monte de sucata agora Ó, ele não conseguiu reparar o armadura inteira Mas pelo menos o punho Ó, tipo, falando para poder tomar cuidado lá Que a segurança tá bem em cima da galera ultimamente Ó, já faz seis anos já E tipo, mesmo que você possa arrumar O que, é que a gente vai poder fazer? Ó, esquece, urso, já passou Nosso, nosso tempo já passou, entendeu? Tá no passado é, parece que rolou alguma coisa bem cabulosa ali que... O Ray tá meio desacreditado, velho, da parada. Ó, tem... Já passou, passou seis anos, ele vai se esconder a vida inteira? É, então deve ter acontecido alguma coisa bem cabulosa ali pro Ray tá daquele jeito, hein? Eita, o que, que tá acontecendo? E Ih, quer pegar o cara, mano. Ih, eles pegaram aquele grandão lá que a gente tá conversando. Olha, ele deixou uma parada pro cara lá, ele não entendeu muito bem, mas tá deixando com o Ray. Tá, beleza, essa essa máquina ainda funciona, ele vai tentar localizar o Urso. Ah, já sabe onde é que ele tá. It. Isso. Ele nunca viu falar de ninguém saindo da torre Viva, né? Beleza, agora a gente vai lá e trazer o urso de volta, tá bom? Você quer mesmo, né, tomar esse risco, correr esse risco, né? É o único amigo que eu tenho em Torch City, na cidade da Tocha. Ah, tá. Uma chave que ele deixou lá pro cara, provavelmente para pegar o braço que ele consertou, né? Que é aquele bração que a gente vê no na tela inicial do jogo, tá isso? Caramba, será que o jogo não tem legendas em português mesmo? Eu não cheguei a ver gameplay de outras pessoas poder ver se uh, tem outras legendas e tal, mas pelo jeito não. Que da hora, mano oh mano aí sim velho cara eu gosto muito desse tipo de jogo ó oh, beleza fica nordeste parece se eu traduzir certo aqui ó oh. a uh, x você poder pular Aqui você se move de buenas aqui é para você catar ó oh, dashzinho nice por enquanto é isso o jogo deve ir ensinando a gente aos poucos né Ó, oh, heavy attacks e light move. attacks. Caraca, que da hora, mano. Saia do meu caminho, ele disse ali, velho. Ó, oh, dá pra usar dash no ar. While oh, facing the enemy with fist equipped to throw enemies towards. Ah, tá. Que da hora, mano. Uh, tomei. Beleza, a gente tá pegando as moedinhas ali que provavelmente a gente usa pra comprar alguma coisa. Ó, a gente não tem como subir, é só ir reto mesmo. Tá. Uh, observe. Tem um símbolo estranho aqui na parede. This is... Fur for one and all for fur. Mano, esse negócio de fur, eles. Fur, é fortisans, fur, é que eles falaram ali, né? Tipo, é o, cidadão, é o cidadãos furries. O negócio é tipo. É, é tudo furry nesse jogo. Que da hora, mano. Que é bichinho peludinho, entendeu? Olha ah lá. All for society. The All for society sure gets around. Que, que da hora, mano. <risos> Isso me lembra o Nick Fox, mano. Que ele se veste, veste de furry. Ó. Cidade antiga ali, ó. Beleza. É... Ah, eu seguro o X para ele pular mais alto, tá? Beleza. Também o dashzinho aqui que eu já aprendi a fazer. Tome, tome, tome. Deixa eu pegar você aqui, mano. De aqui rapidão. Da hora, mano. Ah, nossa, a nossa movimentação desse jogo é muito da hora, velho. Ah, dá pra gente usar o dash pra poder andar mais rápido? Beleza. Esse dash ajuda, mano. Ó, beleza, dá pra gente subir aqui. Mas antes de subir, deixa eu ver aqui. Não, a gente tem tá continuidade ali no cenário. Vamos vir aqui. Ah, eu devo, eu devo precisar de uma espécie de pulo duplo, talvez ali ainda, né? Ó, tem uma seta vermelha de todo tamanho aqui, ó. Mas eu acho que ainda não consigo. Pular ali o alto o suficiente para poder chegar naquela área. Beleza. A gente deve conseguir um pulo duplo. Depois! Não, senhora. Não, mano. Não era para ter caído abruptamente assim, não. Droga. Ficou um item ali em cima. Depois a gente tenta voltar. Ó, tem um negócio ali, lá. Ó. Beleza. Aqueles depósitos de moedas, mano, igual nos jogos tem mesmo pra gente poder quebrar e ganhar mais moedinha. Cara, olha o cenário desse jogo, mano. Olha um transformador quebrado, eles estão guardando. E por que você não está permitido a recarregar? Ah o, que, que o deles, ah, o urso que hackeou o sistema deles, ó. Ah, o Urso que hackeou o sistema. E agora os transformadores da cidade estão fora de funcionamento, uma coisa assim. Ah, tá. Se eles pegaram o urso lá e tal, eles já deviam ter resolvido o problema, uma coisa assim. Senão ele vai ficar sem energia. O cara falou. Ah. Da hora. Vocês viram que eu dei uma finalização nele ali, mano? Que louco. Ó, oh, upgrade. O que o Erso? Nice, então os transformadores é poder fazer um upgrade no personagem. Nice, nice, gostei. Wall jump. Nice aí, ó. Oh. Agora sim a gente vai conseguir pular lá naquela paradinha. Oh, que da hora, mano. Ele pode subir mais. Olha aí que foda. Então a gente vai conseguir subir lá agora naquele lugar que tem aquela setinha vermelha. Ah tá, ele tá sem informações de mapa, né? Então parece que a as funções de rastreamento estão offline ainda. Aí tá tentando contactar o Ursul, mas não tá conseguindo. Ó, ele tem que ir lá para a torre, rápido. O que é isso aqui, desse negócio de vida, né? Mano, que delícia de movimentação esse jogo, velho. Nossa, é muito gostosa a movimentação desse jogo. Na moral. Subir aqui. Oh! Meu Deus! Hein? Tome. Peraí, deixa eu pegar as moedinhas pra gente, né? Garantir os upgrades gostosos ali. Ó, oh, radio Status Menu. To open character information menu in the radio and check your special abilities... Tá, tá, tá, beleza. A gente aperta isso aqui pra gente poder verificar as habilidades especiais, movimentos, golpes do personagem e tudo mais. Tá. Ó. Uh, to cycle your weapons. Eu posso apertar o d-pad pra cima aqui, ó. Power that retains. Tá. Beleza, e tem essa habilidade aqui que é o do pulo na parede que eu peguei. Aqui a gente tem esse item que é o rádio. A gente tem o um mapa que ainda não temos informações e algumas coisas aqui também. Aí da língua a gente só tem o inglês mesmo. Tá. Show. Eu não consigo habilitar... Ai, caralho. Nossa senhora, complicou a minha vida aqui. Au! Tomei um tiro. Show. Ah, é engraçado, eu não consigo usar nada com o D-pad mesmo ainda aqui, ó. Eu tô vendo que tem um punho ali em cima. Mas pode ser que eu não tô sabendo usar, né, mano? Deixa eu ver aqui. Ó, Press. É, de pad pra cima pra equipar Ou então aperte L1, L2 Pra poder trocar o ciclo das armas É Esse aqui deve ser, deve ser pra poder Socar o oponente, igual eu tô fazendo, né? E eu que tô borescando aqui, mano É porque eu realmente não tenho outro Tipo, oi, carai Que isso aqui, velho? Oh, da hora gameplay, hein? R1 to Dash Forward. Nice. Ah, que quebra. Show. Ó, hmm. oh, Plant Seed. O que, que é Plant Seed? Ah, uh, Não tem. Falando o que é exatamente. Esse Plant Seed. Bom, é um, negócio poder, é um negócio de planta. A gente depois vê o que é. Ué. E aí? Ele não consegue abrir isso ali? Não? Ah, a gente sobe mais. Nice. Acho que é pra cá, né? Acho que eu tenho que ir mesmo. Deixa eu vir aqui primeiro do lado contrário. Ó, a gente tem que sempre ficar de olho nas muretinhas. Poder subir e pegar as coisas aqui, ó. Acabar não perdendo algum item que a gente pode acabar deixando pra trás. Ó. Nice. E... Ah, beleza. Já voltei para aquele mesmo lugar. Vamos conseguir. Consegui não. Vamos prosseguir. Show. Ó, aqui tem uma parada aqui, ó. Get. Uh, East Side News, Issue 1. Deve ser negócio de história. para história, né? Ah, aqui é o... Aqui deve ser o lugar que eu tava... Ali agora e não consegui subir, né? Ó, eu consegui um tal de East Side One ali, ó. Aqui, ó. Uh... Ah, tá, isso é um... É peças de história mesmo, né? Pra gente poder entender mais o que tá rolando aqui no mundo e tudo Beleza, tem uma alavanca ali Não, não, não Caramba, mano Monzada na cara Tentei pular, não deu, não. Hein? Boa. Oh. Ó, mais moedinhas aqui para os nossos upgrades. Bom, aqui dá continuidade, né? Então, peraí. Tá me procurando, filho? Ah, lá, ó. Execution. Quando os caras ficam brilhando, dá pra gente poder fazer uma execução. Nice. Boa. Peraí que tem uma alavanca aqui que a gente tem que mexer, né, velho? Ó, tem... O que, que é isso aqui, mano? Isso aqui eu devo conseguir quebrar de algum jeito, mano. Vou poder ver isso ali o que que é. H... HP Extract. Nice. Ah, saiu do outro lado. Nice, beleza. esse HP Extract? Ah, ah coletar três deles para poder aumentar meu HP máximo. Show! Eita carai. Acho que aqui também mesmo, né? Que eu tenho que ir. Aqui eu devo dar naquele mesmo lugar ali que eu tava tentando subir, olha lá. Tem uma setinha aqui pra cima. Não, não, amigão. Não, não. Tome. Beleza. Nossa senhora ficou com medo em hora de cair de uma vez assim, ó. e acabar me ferrando. Beleza. E parece que a prisão do cara saiu. Ó, você tá se arriscando demais para poder salvá-la e pá. Tá pedindo ele poder mostrar o caminho mais rápido para lá. Tem uma ventilação na parte de fora da torre de. da torre de tocha ali, ó. Você pode navegar pelo vento para poder chegar até lá? Ah tá. Ó, ele tá pedindo para poder ver o rádio que o Urso fez. Ah. O cara colocou o um mapa agora no lugar do dispositivo ali que a gente tá precisando. Ó, descobriu o segredo dele do Urso. Olha, a organização dele está tomando conta dos cachorros de ferro também, ó. Ó, tente esse terminal. Tá. Deve ser pra poder comprar alguma coisa, quer ver? O meu dinheirinho Olha lá, Repair unlock Skills é que da hora, mano Vamos lá, deixa eu ver se eu comprar umas habilidades aqui Que louco, velho Nossa, sério? olha essa árvore de habilidades, mano Ó, essa aqui ele dá um uppercut Execution Whirlwind Punch Deixa eu pegar esse Execution aqui ah tá, Any attack que badly damages the enemy has a chance of weakening them. Ah tá, isso é pra poder fazer uma execução, nice. Ó, pulverizar. Hein, isso é um combo, mano. Ó, tan tan tan. Uh, uh, uh. Hein, que doido, velho. Not enough money. Hum. Tá, isso aqui eu dou um uppercut, o cara. Esse daqui é quanto? Vou poder comprar. Nossa, é 200, mano. Tô quase lá, mano. Nossa, eu vou, eu vou guardar um tiquinho, hein? Vou guardar, vou guardar. Depois eu volto aqui. Vou comprar aquele combão lá, mano. Dá três porradas, depois triângulo. Aí, ó. Nice. Aqui nós temos aqui um vislumbre da missão mesmo, onde a gente tem que ir. Algumas áreas aqui, pá. Ó, tem, tem áreas parece não, não, não, não inexploradas ali? Não, não tem não. Beleza. Na verdade, Tem. Olha aqui, mano. Olha ali, mano. Danadinho. Caramba, como é que eu vou chegar ali? Depois eu dou uma olhada melhor. O bom é que deve ter muito backtracking pra poder fazer aqui, né? O que é isso aqui? Pump here! Get your pump! Tá, um que isso, eu vou tomar um. Eu vou tomar um pro play aqui, mano? Os caras vai, vai me fazer uma venda de um pro play aqui? Olha aí, rapaz. Embora. Boa cai. Parabéns. Pode ser morre ali, mano, à toa. Eu nem sei se é aqui, mano, mas eu tô indo. Show Vamos descer aqui mesmo, né? Que eu acho que é por aqui A uh, execução Da hora, mano Show o gameplay é muito gostoso, cara Desse jogo Na moral Beleza Boa Aí, galera, ó, já estamos lá com as moedas suficientes, mano. Vamos voltar lá rapidão. Só para poder comprar aquele combão para gente poder aproveitar. É rapidinho mesmo. Aqui, ó. Pá. Pá. Pá. Ó, já estamos lá no lugar já, mano. Aí, ó, já chegamos já. Pronto pra poder comprar aquele combinho gostoso aqui, ó. Beleza, agora sim, mano Agora sim, hein Ó Show Bora Bom que o jogo ele permite a movimentação muito rápida do personagem, cara Isso é legal pra você poder fazer o backtracking Eu acredito que deve ter mais ferramentas ainda Pra você poder fazer essa movimentação mais rápida, né Sei lá, de repente um, deve ter um fast travel de alguns lugares, talvez. Mano, nem sei se era aqui, mas eu tô indo. Ó, oh, eles falando negócio dos caras que tão hackeando os terminais. É um crime organizado e tal. Eles quase roubaram, parece, o Transformer Drill last time. Ah, tá. Oh, o Drill tá com uma guarda muito pesada em cima. Ah, tá, ó, oh, eles eles não vão conseguir entrar na Torch Tower sem o tal do drill que estão falando, que tá sendo muito bem guardado lá e seria suicídio alguém tentar pegar. Vamos lá. Ah, tá. Eu tenho que retornar para poder verificar se alguém sabe onde é que está esse drill. Então, vamos, vamos bater nesses caras aqui, só para a gente testar o combo. Olha que delícia, mano! Ai, meu Deus! Eu achei que, dava, que o negócio ia fazer dar uma subidinha, mas é, é, é provável, é provável eu que eu precise do drill. Um ah. ah. Peraí, peraí, que eu não subi tudo aqui não, mano. Aguenta aí. Subi aqui, pessoal. Ah, não, não tem nada aqui não. Será que aquele carinha que eu acabei de conversar ali Ele manja de onde que tá? Ó Já tem um ponto ali pra gente poder ver, ó Pode ser aquele mesmo carinha que eu conversei lá, ó Ah, é ele mesmo. Ah, um suco de cenoura, mano, e água. Eita, mano, vou ter que salvar o cara. Que isso? Hein, eu tenho algumas. Toma combão aí, rapá. Toma combão aí, rapá. That was too close. close. Os negócios de braços é muito perigoso agora. Que arms não é weapons, né? Não é guns nem nada. É braços mesmo, cara. Onde, oh, onde é que pode achar o transformador, Drill? lá Ah, meu filho, sou desse. It's no Iron tá bem guardado pela galera dos Iron Dogs lá. Você tem que ir pro Mestre Wu. Ele sabe. Ah, tá. Ah, eu tenho que ir lá no Mestre Wu, tem uma porta secreta do lado esquerdo ali da sala dele para poder chegar no lugar que precisa, né? Oh, thanks to Punk. Não, oh, eu quero uma aguinha dessa aí sim, mano. Essa aguinha deve, deve ser, deve ser deve o quê? Curar a vida? Aí, ó. Beleza, vai abrir a portinha. Nice. Ó, Carrot. Ah, hold R2 to, to restore small amount HP. Consumes one EP. Ah, tá. É que eu tenho ali o um negócio ali embaixo, olha lá ó. <cười> Eu posso usar, ele recarrega HP, deve ser recarregável depois, talvez, né? Opa! Aí ó. Vou poder tomar. Show! Vamos continuar aqui, que é isso? Get. Ah, beleza, mais uma parada de missão. De missão não, de história. Simbora. Será que eu vou enfrentar algum boss aqui logo mais? Ah, só for falar. Na verdade não é bem um boss, é um inimigo diferente. É hora do duelo! Eita! Que doideira, hein, mano ó Show Beleza, tomamos tomando uma paradinha ali Vamos ver depois como é que eles tem recarrega Opa Opa o que, que tem que Beleza. Vamos lá, salvando olha lá, isso aqui também salva. Esse repair. Vamos ver se Ah, ele recupera a parada lá lá, ó. Show de bola. Vamos lá. Então vamos lá, unlock skill, mas acho que eu não tenho grana, né, mano? O suficiente, eu só tem 90, o resto tudo aqui é 100. Mano, a musiquinha, velho, que toca quando a gente entra nesse terminal, velho. Total jogo antigo isso aqui. Vamos ver aqui o que tem pra cá. Carai, Ai. Beleza. Ó, negócio de grana, né? Isso aqui. Boa. Já vai dar pra gente comprar mais uma habilidade. Show. Já vamos lá comprar mais uma habilidade aqui, pessoal. Ó. Isso aqui tem o, é o uppercut. Né? Esse aqui é o combinho. Pá, pá e pá. Tá, isso daqui é a execução Isso aqui eu já tenho na real, mano, ó burrice Isso aqui que é a outra execução, ó Nossa, 500, mano Ah, tá, e a execução ela restaura, um, ela restaura um EP, ó Pra gente poder tomar aquela parada lá e recuperar a vida, nice Show Ó, tem outras árvores de habilidades aqui pra poder liberar, mano, ó, de Conforme os equipamentos que a gente vai pegando, né Cara, deixa eu pegar esse uppercut aqui, ó A gente joga o cara pra cima Né? Knock him into the air and inflict small damage Porque aí é uma forma de você jogar o cara pra cima Quando tiver muitos, por exemplo E dá um tempo pra você bater nos outros Vou pegar esse aqui por enquanto Nice Aí, ó Ó o uppercut, nice Simbora, pessoal Cara, tá muito gostoso esse jogo, na moral Eita, tem gente aqui. Eita, isso, pula, pula, pula. Nice, boa. Mais um HP Extract, hein? Só mais um aí pra gente poder conseguir o suficiente pra poder upar o nosso personagem, bitch. Ó. Nossa, deu, deu execução bem na hora, mano. devagar, tem hora. Sobe aí. Boa. Não tem nada. Beleza. Ei, cara de escudo. Ah, será que. Deve ter como eu fazer umas combinações meio loucas, assim, né, mano? Com esses golpes que eu vou pegando novos, assim. Tá, peraí. Deixa o um negócio aqui. Cara, ali eu não vou conseguir subir agora, não. Deve ter uma outra forma. Essa porta aqui não deve abrir agora. Ó, tem a parte de baixo aqui, mano. Vamos ver o que tem aqui. Ah, mano, eu acho que é aqui que eu tenho que vir, Cacete. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, vamos voltar. Não podemos deixar itens para trás, galera. Simbora. Ó, tá aí uma, mais uma portinha que não abre. Beleza. Vou pegar todas as moedas e pegar o resto que caiu aqui. Agora nós podemos ir. Master Wu. Ah, Mestre Wu. Você ainda tem uma, um pouco de luta em você, tipo isso. O que você quer com esse, com esse velhote aqui, né? Ó, o Transformador Drill. Eu sei que o Mestre Buu sabe onde tá. Ó, então, eles pegaram o Urso. Ele precisa do Transformador para poder subir a torre. vou Ó, ele vai se libertar o cara, não importa o quão perigoso seja, mano. Ah, é por isso que você pegou esse punho de, esse punho que você tá usando aí de novo, né? Ó, organização... Eles tentaram pegar o drill e falharam por conta da... Da segurança que tá muito pesada em cima Ó, se oh, a gente não é. sei Eu não sei como, como suas habilidades Você estão Depois de tanto um tempo Tem muitos robôs Na parte de cima e tal Opa, ele vai me ensinar alguns truques Que da hora, sério Training Complete the combo training Ah, tá Ah, olha ali, ó aí. Nice Oh. Boa, mano Pá, pá Nada mal. mal Eu sou foda, fi um poder... Ah, o power punch dele lá, vai mostrar hum. Isso é um pequeno truque, tá o uma máquina para de... fazer você mais forte e tal. Ah, entendi, ó. Você pode explorar ali, ó, a uh, os poderes mecânicos da legião. Você tem que encontrar alguns discos de dados para poder aprender novos movimentos. Ó, e você é que eu, aqui eu soube dos Iron Dogs, ó. Ó, o chefe dele, deles lá o mais foda da cidade agora, pelo menos esse primeiro, ele Master tem um Boyle, disco tem de dados. De dados. Ó, vamos lá. Ó, você não tem o um poder para poder infiltrar a Legião lá sozinho agora. Você tem que derrotar o Ferro para poder mostrar que você é forte o suficiente antes de que ele possa confiar ao Ray ali a localização do Drill. Ah, ele tá falando agora do socão que ele mostrou, opa Que da hora, mano Ah, esse, deixa eu ver aqui Na parte de baixo agora Ah lá, o socão eu devo ter que usar ele naquela porta ali, olha lá ó tá mostrando ali na frente, ó. O oh, disco. Nice, ó. Essa porta aqui, ó. Ah, que da hora, mano. Bom, <risos> meus amigos, eu vou aproveitar aqui. Deixa eu ver aqui o um negócio aqui rapidão. Até em que ponto, mais ou menos, a gente chega, tá? Caralho, não devia ter caído tudo assim, não? Nem sei se podia ter caído tudo isso, mas caímos. Eita, ai! Uh. Vai efetuar uma execução aqui. Ah, essa porta aqui não deve abrir com soco, né? Porque não tem um botão ali pra poder abrir. Beleza. Aqui tem um negócio para cá. Beleza. Aumentamos HP, hein? Boa. Troféu conquistado. Ó, ganhamos mais HP Opa, peraí que tem passagem aqui, ó Ai, tomei o um tiro Carai mano A hora que enfrentar muitos de uma vez é complicado, viu, mano? Estreca aqui. Boa. e acho que eu tinha que ter ido ali em cima primeiro, hein? que eu não consigo subir isso aqui agora não né cara eu tô muito nervoso espera aí se eu continuar aqui é o lugar que eu tenho que ir acho que é né é A parte de cima ali acho que é o melhor Seguindo adiante aqui, já deve chegar no boss. Nossa, eu não devia ter descido, cara. Que eu não tenho um pulo duplo ainda, né? Alguma coisa do gênero. Eu devo ganhar um pulo duplo ainda nesse jogo. Ó, aqui eu não consigo ainda. Cara, com certeza eu devo ganhar um pulo duplo em algum momento. Ó, fazer um upgrade aqui. Vamos ver se eu ganho um pulo duplo agora mesmo. Ah, double jump. Sabia? Um jogo nesse estilo aqui, mano. Não pode faltar um pulo duplo, velho. Não tem como. E aqui agora não vai ter como voltar, né? Por, in... Por enquanto não, pelo menos. Aí, ó. o oh, pulo duplo que ajuda. Ah, meu voltei pela parte de cima. Beleza. Ó... Oh. Side, beleza Downtown, Hum, olha o Pharaoh aí, ó Vamos matar o Pharaoh Você, Ai. Here when I was a kid. Você não estava por aqui quando, quando eu era criança Beleza, vai voltar Ai, carai. Não, Não, não, não, não, não Vamos, vamos, vamos tentar observar os movimentos dele primeiro Nossa, mano, peraí, peraí Beleza Ele vai vir também Nossa, mano, ele pega Nossa, cara, peraí, peraí, mano Tá nervoso demais, velho. Ah, eu tenho pulo duplo agora, mano. Eu esqueci disso. Nossa, velho, pelo amor de Deus, pegou. Execution. Hum, que delícia Aí, ó Nice, mano, agora eu tenho que voltar lá pro Mestre Wu Pra levar o disco pra ele Tome, não, sai daqui, mano Deixa o tio, deixa o tio Oxi. aí. Ah, uh, aqui foi um lugar que eu não fui, né? Beleza. Ah, será que eu, eu corto um caminho aqui? Ah, é, eu corto um caminho. Mas, peraí, antes de eu ir ali? Ah, aqui eu não consigo ir agora. Eu devo ter algum outro tipo de habilidade para poder usar ali, cara. Bom, beleza, vamos voltar lá no Mestre Wu Pra gente poder ver aqui a habilidade, a gente vai aprender com ele Ué, vocês estão aqui, mano? que já é um outro local para eu ir, ó. Eita porra. Esses bichos voltam também esses safados, ó. E caiu Trouxão. chão. Olha Os caras estão dando três tiros agora. Ó, tem uma parada ali em cima que a gente pode ir depois, mas vamos lá no Mestre Wu. Ué, o Mestre Wu não tá aqui não? Ah, ele tá aí. Ó. Estou de volta, Mestre Wu. Ó, Rising, oh, Rising Punch Agora Ok Ó, oh, tem que prender o Rising Punch Agora do terminal, deixa eu dar um repair aqui Antes Da hora, mano oh, Recuperei vida e a parada ali, ó oh. Power Punch uh, SP Skill Rise. Caramba, mano Rising Punch Aí, ó, eu aprendo com Uma barra de SP ali, ó Que é a mana, no caso, né Eu uso um disco desse, ó. Nossa, abriu toda uma gama de novas habilidades agora pra usar recover Iron Ah, tá bem no fundo da estação de energia, mano. Tá, beleza. Bom, ele tá falando ali que a gente vai ter mais, eu vou ter mais chance com minhas novas habilidades e tudo mais. Ah, tá Eu tenho que usar esse socão agora para poder abrir lá o local que eu tenho que ir, mano Bom, minha gente Eu vou aproveitar para poder encerrar o vídeo por aqui A gente já jogou bastante aí já Pra gente poder ter uma noção de como é que é esse Fist Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal Comentem aqui se vocês já estão jogando O que vocês acharam do jogo Tudo que vocês viram aí Até mesmo de conteúdo de outros canais também, né A gente vai ficando por aqui Muito obrigado aí a todos que assistiram Um beijo para todos vocês aí Até mais e... Fomos, galera!